Veinte pájaros de água lançam fuego, são cascadas. Veinte pájaros de água soplam fuego, são cascadas. Ai, quando me mira a mulher que quero, ai, quando me mira ella. Sempre quando a gente faz uma cerimônia de cacau tem sempre alguma coisa a mais, assim, né? Um trabalho... É, de autoconhecimento às vezes espiritual e eu já tava nessa jornada é, desde 2018 quando eu comecei a praticar yoga depois me tornei instrutora de yoga é, então venho nessa jornada assim sempre buscando temas e estudos diferentes Reiki é, uhum. cura pelo som tô fazendo o curso agora tô para finalizar. Bom, o cacau, cara, não sei, vou começar do começo. Sim. É, o cacau é considerado uma medicina, né? Uma medicina da floresta, uma medicina xamânica. É uma medicina sutil, bem generosa, que trabalha de uma forma bem generosa assim com a gente, né? Acolhedora. Então, tem muita gente que não. É, que não considera nenhuma medicina, né? Porque realmente é, é muito sutil mas, enfim, a gente faz essa cerimônia que não é algo atual, já vem de mais de mil anos atrás, dos povos maias, dos astecas, até de povos mesmo antes dos maias. É, tem registros dos povos omecas, que já tinham conhecimento do cacau, e já sabiam dos benefícios do cacau, então, é... tanto que desde aquela época o cacau é considerado alimento dos deuses. Uhum, então, o, o cacau tem uma, também é um estimulante, uhum. assim como o café, o café tem a cafeína uhum. e o cacau tem a teobromina. É é, isso, e aí, é, que é, inclusive, o um nome científico teu, bromina cacau. Hum. Então, esse nome que vem, tipo, é, teu, significa Deus, e bromina é alimento. Então, que lindo. É, e... E yeah, é, eu fiz alguns... Eu tive a oportunidade de participar, realizar algumas... É algumas cerimônias de cacau com amigas e irmãs minhas, uhum. Kathleen e a Dani, e eu, elas facilitaram, né? elas é, já são há mais tempo guardiãs da cacau, e eu tive a oportunidade de realizar um evento com elas, é, e eu trouxe um pouquinho da meditação, do yoga, de respiração, e também toquei como DJ. Não, não, não. <risos> e uma delas, a Catherine, tá no Brasil. E a minha outra irmã de alma, é Dani, tá na Índia agora, tá aí pelo mundo. Não, não. E, cara, eu fiquei me perguntando por que não eu facilitar o cacau, né, depois que elas. É, foram embora de Dublin me deixaram aqui... Com essa resposta... Aí ah, eu falei... ah... vou estudar... Já, já faço... já participo das cerimônias... já tenho uma certa intimidade... Sim... Aí... aí. É, estudei... e hoje... estou aí... vou facilitar minha primeira cerimônia de cacau no domingo, dia 27 de novembro. Ah, uma, né? uhum. Então, para quem estiver ainda interessado em fazer isso daí... Dá tempo. <risos> Então... eles já vinham trazendo né, é, o cacau é, em cerimônias... já sabiam do dos benefícios do cacau... É, já tratavam como um, é, algo sagrado... Uhum. e é assim que a gente continua trazendo né, o cacau hoje em dia de uma forma é, respeitosa... em cerimônias... É, Dá para fazer... a gente pode consumir o cacau também... É, não só em cerimônias em grupos, mas a gente pode fazer uma cerimônia particular também... Uhum. É, para tocar... sabe... É, trabalhar coisas dentro da gente... É, que estão guardadas no nosso coração... o cacau... Ah, cacau! É cacau. <risos> é, trabalha muito o coração... Abre o coração, então trabalha o amor, a compaixão, a generosidade. É... E é isso que eu venho trazendo nas cerimônias que eu venho participando. É sempre nesse intuito de abrir o coração realmente. Para a simplicidade da vida, para o amor, compaixão, enfim, tudo isso que eu já falei. Uhum. É, nas cerimônias é, que eu já participei não, não organizando, né, como participante, uhum. e também que eu já é, realizei, é, sempre... a gente sempre faz aquele momento que a gente se reúne, e senta em círculo, o cacau é servido, a gente toma né de uma forma bem... É... atenta, né? Uhum. Observando o cacau é, na xícara é, a temperatura o cheiro e aí vai tomando devagar vai sentindo E mas aqui tem o cacau sim aqui. bom, esses dois vêm do Peru esse daqui sim. é o ah, criolo, ah, cacau ah, crioulo tá. uhum e esse daqui é Pachama Macacau, que também vem do Peru. Nossa, que livro bonito. É. Chuncho. Uhum. Esse aqui é o Chuncho. Uhum. E aí depende, esse aqui já tá aberto. Eu experimentei. Esse daqui é o que eu vou levar na cerimônia no domingo agora. Sim. Aí eu experimentei antes pra ver, né? Tá é certo. Quer me ver assim, em barro? Ah, que legal. Será que eu acendo a luz? Eu acho que tá o que essa luz aqui? Tá. Tudo tá okay, bem, dá pra ver bem. É, normalmente ele vem em barra, é mais fácil de cortar, né? Porque Sim. quando a gente vai preparar, a gente precisa. Como é que eu falo? Precisa cortar. <risos> então é mais fácil. Ah, quando ele vem assim, né? Esse daqui já veio. Vou abrir aqui pra mostrar. Eu já, esse daqui também eu gostei muito Eu comprei outros pacotinhos, mas eu já consumi uhum. <risos> Esse daqui vem assim Ah, legal, esse é mais clarinho, né? Então, muitas, é, muitos cerimonialistas Muitas cerimônias de cacau têm música Então, tem um espaço pra cantar Pra tocar um instrumento é, para sentir mesmo o que vem do coração. Tem gente que traz outros tipos de medicina também, terapia. É, sound bath, sound healing, que é a cura pelo som. Ou, ou tem gente que traz é, a escrita como terapia também, hum, junto com sim. cacau. A meditação. Então dá para... Fazer uma coisa bem legal assim nas cerimônias. Vente pájaros de água, lançam fuego, são cascadas. Vente pájaros de água, soplan fuego, são cascadas. Ai quando me mira, la mujer que quero, ai quando me mira, ella. Ai, quando me mira a mulher que quero, ai, quando me mira.